Opa, vem, vem, vem, vem, vem aqui Ui, na cabecita Caramba, caramba, caramba, tem muita gente pra cá Peraí, peraí esse ah! Game, bom e barato É com o Estúdio PC Eu vou gravar em pé isso, me deseje sorte Oh, Deus, Goku Sério, eu não sei como é que vai ser, porque Eu, tiramente geralmente vou Geralmente eu gravo jogos que dá pra usar o controle em pé Eita, ganhei uma caixa de suprimento Como é que eu abro essas caixas? Oh Que bom <risos> Geralmente eu jogo jogos com controle em pé Mas mouse teclado, será que vai funcionar? Vamos ver Fala aí, galera, beleza? aqui. eu a gente vai jogar Free Fire Que é um jogo Contorno no olho para celular Oh. Nossa, só tem gente com roupinha. Esse cara é viciado, olha só. Ai, ah, está me batendo. Estou cagando. Não, me deitei. Você nunca vai me ver assim. Eu show, uma copa. <coughs> Vamos lá, espero que já comece na área militar. Não, porque eu acho que a área militar é pra lá. Ou é aqui? Hum... Ah... Eu não sei, eu só quero cair onde tem a treta Vamos lá, eu acho que eu vou cair assim que liberar Eu gosto de, de ação Eu quero ação quero... hora oh, de militar aí Ah, adeus, não quero saber de área militar não Nossa, tem gente Caiu quatro, um monte de pessoa caiu aí ah, deixa eu ver Se é que eu consigo cair e ter uma arma Senão eu estarei bem ferrado Aqui, ó Vai, vai, vai Vai, vai, vai, parei Parei Vamos oh, ver Toma, toma, toma, toma. Não, não, não, não, não. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer assim também, não, né? É, né, gente. Peraí, aqui. Opa, vem, vem, vem, vem, vem, aqui. Ui, na cabecita. Caramba, caramba, caramba, tem muita gente pra cá. Peraí, aí, peraí. Tá... É que eu tava sem, sem, sem vida. Eu, le... eu levei três. Ah, perme de costas. Não, valeu. Essa, essa aqui não contou. Essa aqui não contou pra começar tudo. E pessoal, se você quer mais vídeo de JG Free Fire, já sabe Dá um like e comentem algumas dicas para mim Eu sei que muitos comentaram dicas dizendo qual arma era melhor O que fazer no início Mas eu, eu esqueci, desculpa gente, eu sou um fã Vamos ver onde eu vou cair a área militar tá aí, eu sei. todo vezes que eu na área militar eu ganhei, acho que eu vou pular e vamos para a área militar, então. Surfando! Onde eu vou cair na área militar? Hum, acho que vou cair nos aviões. Não sei se é uma boa. Estou com medo? Meu Deus do céu, é só um joguinho. É, eu meio que me ferrei. Tem alguém caindo por perto? Não vi ninguém caindo por perto. Essa partida pode ser interessante. Tá, uma MP5... Ué, será que ninguém caiu aqui? Só eu, fui o louco que caiu aqui. Ah, mas esse cara, mas esse cara, esse cara é legal. Gosto de descar. Ali, tô desse cara agora. Vamos ver que aqui, aqui, isso aqui é uma... Não, não quero granada. Pensa, não sei jogar isso aqui direito, mas não sou granada. Dois minutos, eu tô, acho, dentro do lugarcito. Eu tô precisando de um colete agora. Uh, deixa eu ver. Uh, aqui munição... Mas outras vezes eu sempre quase morria por causa de munição Eu sempre quase morria, não tá dizendo que eu morria Porque eu sempre ganhava Aham, capacete eu Preciso de medkit agora aí, eu, eu quero essa muniçãozinha aqui Só quero munição Eu já tô com a, com a arma mais forte do jogo Eu espero que seja a mais forte do jogo Eu não sei se é a mais forte do jogo lala, lala, lala. Preciso de medkit Não vai ter nenhuma vida mesmo pra mim? Oh, jogo traíra, deixa eu ver eu tô muito dentro Vamos lá, vou ver se aqui na cidade tem Tô sendo que eu não tô achando ninguém Já tem 28 só vivos, começa com 50 não. Ué, oh, já tá muito cheio minha mochila Peraí, deixa eu me desfazer de algumas coisas da minha mochila Agora eu posso pegar a vida? Eu sou manta, peguei munição Ok Ai, que susto ah, eu, não, eu não gosto desse jogo quando me dá susto assim Caramba É sempre assim, eu sempre levo um sustinho Sempre aperto o bumbum eu tenho que. Deixa. Eu... Ai, esses barulhos. Oh, sério. O efeito so... Os efeitos sonoros desse jogo me assustam. Se é pra assustar e deixar a pessoa apertada. Ah, mas a tá conseguindo! Eu ia falar apertada, mas eu não tô contadinho no banheiro. Agora, talvez depois. Vai saber se eu não me cago todo jogando isso aqui. O terror! O de Perfeito. Aí eu consigo pegar mais munição. Ok. Uou, uh, oh, acho que tem um coletivo melhor ali na frente um colete marrom. Será que é melhor? Ah, eu tô com o de polícia Deve ser nível 1 Esse aqui deve ser nível 2 Eu não sei Eu, eu, eu não sei jogar É, claro É um colete isso daí Uhum, claro Claro, Bitten Gamer É um colete Sua anta Ai, meu Deus do céu Vocês têm raiva de mesmo Ah, eu tô começando a ficar chateado Porque eu não tô achando ninguém Queria briga já tem 15 fifas Você eu achar um Peraí fica deitadinho aqui ai, ai, ai, ai Corre, corre, corre Ai, meu Deus Cadê, cadê, cadê ele deve estar me procurando Eu acho que ele, me, ele sabe onde é que eu tô Perfeito, tô na estratégia aqui Toma, toma, toma uh, Na cabeça Toma, toma Nossa, que tiro, hein Que tiro, eu sou muito Muito B10, eu, eu, eu me caguei todo aqui Peraí ah, Me limpei. Oh, Peraí, eu tenho que ficar ligado agora Talvez pode alguém ter ouvido isso e é, aí, né? Você já sabe o que acontece. Uh, não. Ah, eu destruí o capacete dele. Vamos lá, vamos explorar aqui dentro agora. Deixa eu ver por onde o mapa vai fechar. Ui, vai passar o drone bem aqui. Tem que sair daqui. Eu não quero ser detectado pelo drone. Que aí eu apareço no mapa pra todo mundo e eles vêm atrás de mim. Consegui fugir do drone. Que bom, a gente sabe que a cidade, na cidade não tem ninguém. O drone sumiu. 11 e eu só matei um. Que, bom. que decepção que eu estou subir aqui. Vamos ficar. Não é camper é estrategicamente posicionado. Alguém veio vir pra cá? Deixa eu ver o mapa. Mas o drone tá lá. Tem poucas pessoas já. Onde será que estão os inimigos? Estou inovado. E com medo de tomar um tiro na cabeça. Encontrou um. Encontrou um. Ter que ir bem com cuidado para lá. Vai saber, né? Porque você sabe quando eu posso tomar um tiro e morrer. O que é esse capacete? Nível 2. Tá. É que tem um cara ali. O um jogo falou que. Se mataram. Isso é bom. Isso é bom. Deixa eles se matarem. Essa é a melhor estratégia de todas. Ah, bugou. Tá bugando. Ai. O problema desse simulador é isso. <risos> eu tô triste quando ele bugou. Campe... Pode botar no comentário o hashtag campeão. Ah, tô com pra proteger a bunda. Deixa eu ver onde pode vir os caras susto, o cara tá atirando, tá em cima. Dá mãe, tá de kit camper. Tô... Ai, ai, ai. Ai, eu dei, bugou. Bugou, bugou. Ui. Toma, toma, toma, toma. Ai, tá bugando o emulador, não acredito nisso. Que bom. Será que ele, sabe onde que eu tô? Opa, opa. Tem outro atirando ali. Ai, ai. Porra, o emulador bugou. Foi, foi, foi, um foi, um foi. Tá, tinha outro por aqui, hein. Por aqui Mas é o cara tirando uma sniper? Pra ele tá atirando assim, tão, tão confiante Tipo Super Vamos ver, vamos ver aqui Coletinho show Mira 4x, não, não cara assim. mira Não tinha nada, velho Tinha muito magic kit, pra falar a verdade oh! ai, ai, ai, ai Filha da mãe Vai se ferrar Vai, eu tô muito ferrado agora. Agora eu tô muito ferrado. O emulador bugando. Três vivos. Espero que, um, que um, um um veja ele, por favor. O cara lá tá mirando em mim. Só esperando. Ó, ó, o emulador bugando. Para, emulador. Vai se ferrar. Toma, toma. Que é só devagarinho, hein? Vem, vai, bota carinha, bota carinha. Ah, é, não botou, né? Vai, só corre, só corre. Isso aí. Eu vou dar toda a volta. Uh, uh, vai, vai, vai, eu só dei o um capacete. Olha lá, olha lá, ele, olha lá. Olha lá, olha lá. Droga de arma. Ah não, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Ui, ui, ui, Eu vou no carro. Nossa, vai ficar menor ainda. E agora? Essa vai ser por pouco. Se eu ganhar, é claro. Se eu ganhar, é claro. Aê, tá de longe? Te vi, cara. Eu vou ter que correr pra cá. Cadê ele? Olha lá, ele. olha lá, olha lá. Ai, ai, toma, toma. tô, tô, Toma, toma, toma, toma, toma. Uh, uh. É, corre mesmo. Ai, caramba. Ai, uh. ai, ai, ai. Nossa, eu tô muito ferrado, sabe por Não. quê? Porque eu tô sem colete. Como ele viu? Nossa, foi por um pouquinho. Não consegue me Posso ver o calculador? Mas bom galera, espero que tenha gostado do vídeo, não se esqueça de like, se inscreva no canal e se é inscrito. Espero que tenha gostado e nem vem um comentário oi, me mordeu jogando no PC. Eu vou esperar que o bugulador buga, tenha aim, aí bloqueie as palmas. I've met a wise man on a mountain top. And then I asked him what's the secret part?